Eles não vão chegar falando, olha, eu sou o mal, eu estou te enganando. Não, eles vão enganar, eles vão seduzir. Então, é o espírito do engano. Buscarão a morte e não conseguirão mais encontrar a morte, como diz o livro de Apocalipse. Por quê? Por conta dessas tecnologias que vão aprisionando a alma das pessoas. Se a pessoa acredita numa vertente de reencarnação, ela vai se deparar mais cedo ou mais tarde com isso aí. Se reencarnando, talvez, em um robô e buscando a morte e não conseguindo mais morrer. Você acha que a besta, que o diabo, que a entidade maligna, ela vai chegar pra você e vai falar assim Olha, eu sou o mal, eu quero que você continue aqui nessa terra reencarnando, reencarnando, reencarnando Porque eu quero me utilizar da tua energia, eu quero me alimentar da tua energia aqui nessa terra Você acha que ele vai chegar assim pra você e falando assim Se marca com a minha marca, entra no meu sistema Não ele vai enganar. A Bíblia fala que ele enganou as pessoas. Apocalipse 19 20, olha. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que há de com enxofre. Aí você pega aqui, ó, a palavra seduzir, a palavra seduzir. Olha só, você tem aqui, ó, fazer algo ou alguém se desviar do caminho reto, perder-se, vagar, perambular, desencaminhar da verdade, conduzir ao erro, enganar enganar ou seja as forças do mal a besta, o falso profeta enfim, eles vão enganar eles não vão chegar falando olha eu sou mal, eu estou te enganando eles vão enganar, eles vão seduzir então é o espírito do engano e como que o engano age? ele age usando a própria verdade, eu vou te mostrar isso dentro das escrituras ele não vai chegar com mentiras abertas. Ele vai chegar para você com a própria verdade. Vai fazer a verdade se tornar um engano para você. Então presta bem atenção nos textos que eu vou estar lendo agora. Para você entender que é através de engano. Olha só. Romanos 7, versículo 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou. É por engano. É por engano. Através da própria verdade, ele faz com que a verdade se torne o um engano. A própria verdade vai desviá-lo da verdade. Olha só. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Mais um. Romanos 3, 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, ordem, engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Veneno de víbora. Na boca deles está o que? O veneno de víbora. Engano. O que é engano? Usando a própria verdade. Pelo mesmo mandamento, me enganou. Agora, 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva... Com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, a vossa simplicidade e pureza, a pureza devida a Cristo. A serpente não chegou falando assim para ela: olha, eu sou o diabo, eu quero te enganar, eu quero te usar, eu quero te desviar da verdade. Não, ela enganou. E para enganar, ela usa a própria verdade. Muito sério, muito sério, pessoal. Bom, ficando por aqui, sou o Santos, canal Método Secundário. Se for novo por aqui, já faça sua inscrição, deixe seu like, compartilhe, para que o YouTube mostre esse vídeo para outras pessoas também. o então, próximo vídeo.